Opa, Leandro pergunta: E quando não dava certo para aumentar o rendimento, mudava o método e ele continua? Ou continuava na insistência na repetição até dar certo? Cara, esse meu. Valeu pela pergunta aí, é... que eu não consigo nem ver se tem gente assistindo ou não. Mas é... valeu pela pergunta aí, Leandro. É... Cara, não, eu não mudava o método porque esse é o um método que funciona para mim, era o um método que funcionava para mim, era isso. Era pegar, fichar, repetir, fazer questão, e era esse. Esse era o método. Eu começava a perceber que, assim às vezes, as questões que eu errava era por um momento de cansaço, e às vezes eu fazia questão de uma forma... É, quase que no piloto automático, sabe? Tipo, não, velho, não aguento mais hoje. Vou resolver questão. Vai, não aguento mais ler. Vou resolver questão. Ia lá, lia, lia mais ou menos, comia alternativa, sabe? Isso eu comecei a ver. Então, o que eu mudei foi começar a me policiar mais. Para, tipo, na hora de fazer questão, tem que fazer para valer. Tem que fazer sério, porque senão te prejudica muito. Você começar a ver que você erra a questão, você começa a ficar me eu Falei, pô, estou errando por que, que eu estou errando, Agora, quando eu via que não era porque eu não estava estudando, não tinha nada a ver com isso, mas era porque a hora de eu resolver questão, eu estava resolvendo de uma forma displicente, é, era isso que estava me prejudicando, aí eu mudei minha postura com relação a fazer questões, escolher um momento mais adequado, programar melhor meu dia, e aceitar a programação do dia também, de pensar, tipo assim, cara, uma hora tem que acabar, uma hora tem que parar, não adianta eu ficar aqui 15 horas estudando, morrendo, não absorvendo mais nada, não adianta. O tempo pelo tempo não, não é o maior indicativo. Tem que ter a qualidade nesse tempo. Então, eu, o que eu mudei foi nisso. A minha postura mais em relação a, ao momento de eu fazer as questões. Isso eu mudei. Isso eu mudei. Rodrigo, encaminhamentos finais que... Qual que é o legado dessa sua entrevista? Que recado que você deixa para quem está nos assistindo? Ou vai nos assistir daqui a mais um, ou dois, ou três anos, ou Sim. nos ouvir no podcast. O que você quer deixar para essa galera aí que quer começar a estudar para concurso ou já está estudando? Ah, primeiro, é, pense bem, faça uma escolha consciente, investiga suas motivações para fazer um concurso público. Eu acho que isso faz diferença. Você tem que investigar um pouco as motivações do porquê que você vai querer fazer isso. E uma vez que você esclareceu isso, tomou a decisão, se comprometa, se comprometa em fazer isso. Eu acho que... É, eu, eu me considero sortudo de ter passado assim de primeira num concurso. É, você mesmo fala que não é fácil passar de primeira, que não se deve criar uma expectativa de passar de primeira. Então, eu sei que é difícil, mas eu acho que quem se compromete e está firme nessa escolha é um mais cedo ou mais tarde. Isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, isso vai rolar. Então, se comprometa com a sua decisão, investigue os seus, o, o, o seu melhor método de estudo e vai na fé, velho. Vai na fé. Uma hora vai dar certo. E, e não acredita em receita de bolo, cego. Eu acho que... E, a não ser que o seu melhor método de estudo é confiar numa receita de bolo. Aí, beleza. Tudo ótimo, mas faça aquilo que dá certo para você, é, se conheça para poder estudar, para poder se comprometer isso e ter uma carga tão grande de estresse, de, de, de pressão, de cansaço mental em relação a isso, se conheça para você conseguir aproveitar melhor esse estudo, mais cedo ou mais tarde vai rolar, uma hora vai rolar. E, e resolva questões conscientemente, né? Não, com com certeza. É, não. Não, não, não se sabote de resolver questão, assim, meio que para passar o tempo, para fechar aquele, aquela programação do dia. Na hora de resolver questão, resolva sério. Resolva para valer. Porque é, eu, eu acho que é fundamental. Isso é, é importante ressaltar. Resolver questão é fundamental. Porque resolvendo questão, que você entende qual que é o fio de um concurso público, você entende qual que é a pegada, você entende qual que é, a, como você fala milhões de vezes, qual que é a regra do jogo do concurso. Quando você resolve a questão, você começa a ver como é que é a pegada do negócio. Isso vai te preparar demais, com certeza. Com certeza. Rodrigo, muito obrigado. É, tem uma última pergunta aqui, estou com dificuldade em estudar psicologia. queria que você respondesse, Rodrigo, bem rapidamente. Se tem uma dúvida, estudar diretão ou estudar por funções psíquicas? O que você recomenda, Rodrigo? A palavra é tua. O que seria funções psíquicas? O que é que entende por São isso? São aqueles capítulos do Dalgala Rondo. Ah, tá. Então, é, do que eu já vi, eu sou... É, Magui, eu de primeira viagem, acho que essa pergunta é mais para você do que para mim. É, quando cobra dalgalarrondo Rondo especificamente... Me parece que as bancas têm uma preferência por aqueles primeiros capítulos, aquela parte mais filosófica da psicopatologia, não a nosologia, o que vem antes da nosologia. Então, não são os quadros. Não são é, é, os quadros de psicose, não são os quadros de ansiedade, nada disso. Quando o cobre específico da o galarrono, como foi no caso da prefeitura de Belo Horizonte. Mas eu já vi outras pessoas, inclusive uma professora de Psicologia Nova, a Monique, uma live dela sobre psicopatologia que ela estava fazendo, que ela disse que assim, se a banca não cobra especificamente o é melhor você estudar pelos manuais. E quando eu resolvi a questão, eu também comprovei isso, porque, cara, eu errava tudo, eu errava tudo porque Dalgalarrondo a ele diz que é mas n... não é como no manual é em partes mas assim o Dalgalarrondo se no manual tem sei lá sete critérios para um determinado quadro o te fala três é. então é, se a banca cobre especificamente o Dalgalarrondo acho que a parte inicial é é, é mais focal, se não cobre específico da Ugalahun, no caso, aí você vai ter que estudar manual, eu acho que realmente você vai ter que estudar manual, não tem como. Na dúvida, estuda a sua banca, pega aí as é. últimas 20, 30 questões de psicopatologia, estuda ela, que Sim. aí você vai saber direitinho onde localizar no livro, em qual parte do DSM você tem que se concentrar mais. No, no caso da, de BH, Rolou. O que eles cobraram de Dalgalarrondo não, não caiu na zoologia nenhuma. Não caiu, é. só caiu aquelas questões dos capítulos iniciais. Estava bem dentro do esperado lá. Eu achei que tivesse Sim. mais questões, na verdade, mas ainda as que caíram foram bem tranquilas. Meu querido Rodrigo, um prazer em conhecer você. Continue sempre agradeço. com essa forma soft de ver a vida, de lidar com Sim. as situações, e, enfim, de transmitir esse conhecimento, porque agora... Você vai entrar no serviço público e você vai nos representar lá também, além de se representar a sua família, é claro. Se Deus quiser. É, e acho que as suas crenças também vão ser necessárias lá dentro. Mas você vai começar a enfrentar algumas batalhas, algumas dificuldades inerentes do serviço público. Quem está entrando no serviço público achando que agora relaxou, não. Não, muito é, pelo contrário, agora que começa. Agora começa, é uma outra fase da vida. Com certeza.